para poder tirar toda a goma que tem, normalmente quando se compram eles vêm com goma e a goma não deixa fazer o trabalho e pode ficar com o trabalho inutilizado. Eu optei por um pano de cozinha, também vão precisar de um plástico para colocar por baixo onde vai ficar o trabalho neste retângulo, é para a cola não passar para debaixo do pano para não colar neste caso a mesa que é de madeira, tecido com o motivo que vocês querem: cola-pano, termolina leitosa, tesoura, uma fita decorativa. Como motivo é de Natal, eu optei por ser esta fita grega dourada, mas pode ser qualquer uma. Dois pincéis: um para termolina leitosa e outro para cola-pano. Vou colocar o plástico para proteger a mesa eu tecido que eu escolhi eu vou selecionar esta imagem e também estas aqui então eu vou ter que com a termolina leitosa contornar com a termolina depois mais tarde poder cortar porque se for cortar agora a imagem ela vai esfiapar por isso tenho que colocar termolina leitosa para não esfiapar aqui a termolina leitosa e vou colocar aqui mesmo só do lado de fora, onde vai ser cortado. Vou contornar com a termolina leitosa. Aqui por dentro não é necessário, porque eu não vou cortar, vou deixar ficar assim, vou cortar só por fora. Vou contornar também aqui. Pode colocar até um bocadinho de excesso, não há problema, que isto seca. E desaparece onde tem o um brilho eu coloquei a termolina leitosa por todo o contorno onde eu vou cortar e faz assim por todos os desenhos que queira cortar agora tem que deixar secar dependendo do clima mais ou menos uma duas horas vou reservar e ao fim desse tempo recorta eu já tenho os meus recortados para poder adiantar depois de seco vai reparar que vai ficar aqui nas pontas onde colocou o termolina mais duro e por isso não vai esfiapar. O plástico para proteger a mesa, o pano por cima e os desenhos por cima do pano para ver onde eu quero também. Vou aplicá-los aqui, estes também. vai ficar assim. Agora eu vou buscar o pincel com a cola, cola pano e com o pincel vou tirar com a cola, vou colocar aqui no pano e também de trás do tecido e colo. fazer igual também a este. Bastante cola. Para poder colar bem, vou colar vou colar aqui no pano e vou fazer também aos outros. Já colei todos e agora coloco novamente cola por cima, dentro para fora, para fixar melhor. E vai fazer isto por todo. Já vai ter cola por todo, por cima. E agora eu vou colocar a fita decorativa aqui em cima e aqui embaixo. Também com cola pano. Vou recortar a ponta e vou queimar com o um isqueiro para não esfiapar. E agora, sim, com o um pincel também passo onde quero colocar a fita decorativa. corto o excesso e queimo também com isqueiro e passo também um bocadinho de cola por cima para fixá-la melhor Não se preocupe com o excesso de cola porque desaparece e vou fazer igual também na parte de cima. Ficou assim, ainda está muito fresco, agora tem que secar durante 72 horas e ao fim de 72 horas é que pode lavar e usar normalmente. Eu vou deixar secar e quando estiver seco eu vou voltar para mostrar como ficou. O resultado final é este, ficou assim, além do pano vocês também podem fazer na toalha, que também fica igualmente bonito, podem colocar outros motivos. E também tenho este sabonete, que eu tenho um vídeo, como fazer sabonete com tecido. E por baixo do vídeo vou deixar ficar o link para vocês terem acesso, que também é muito fácil de fazer. E podem aplicar um motivo, tanto no sabonete como no pano ou na toalha, como também pode ficar diferente. Por exemplo, este aqui também fica bonito, um pai natal e as balinhas no pano.